Somos a 188Bet, empresa especializada em apostas esportivas ao vivo pela internet. Neste vídeo você vai aprender a criar a sua conta no 188Bet e entenderá como funcionam as apostas online que estão cada vez mais populares no Brasil. Com a 188Bet você poderá transformar um jogo de futebol em uma experiência totalmente nova e emocionante. Quer apostar? Então vamos lá! Acesse o site do 188 bet Caso já não esteja, você pode mudar o idioma para português. Em seguida, clique no botão Registre-se. Em seguida, na tela de cadastro, crie um nome de usuário para acesso. Cheque a possibilidade de registro e faça uma senha. Não deixe de escolher uma senha segura para sua conta e clique no botão Confirme. Preencha com seu nome todas as outras informações solicitadas. Aqui nos campos de apostas da 188bet, você só joga com segurança. Então, não se esqueça de responder a pergunta que ajudará a recuperar a senha, caso você a perca. Para a bola rolar para o gol em suas apostas, marque a opção Reais no link Moeda Preferida. Confirme se é maior de 18 anos, digite o código anti-spam e clique em Enviar. Pronto! Sua conta já foi criada e você está a um passo de apostar em qualquer jogo, a qualquer hora. Se precisar de ajuda para dar os passes certos e fazer as melhores jogadas, clique no botão de chat ao vivo. Estaremos disponíveis 24 horas para tirar todas suas dúvidas. Não deixe de conferir os próximos vídeos para aprender como depositar, sacar do 188bet e, claro, como fazer a sua primeira aposta. Nós da 188bet garantimos a você total segurança e apostamos que vai se dar muito bem. Seja bem-vindo e até a próxima rodada!